Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Mas antes, deixe aquele like, se inscreva-se no canal e ative os sinos de notificação. Arthur Piccoli, participante do BBB21, fez uma revelação que chocou a todos. Ele disse que vem recebendo ameaças de morte após a sua passagem pelo BBB21. Apesar do programa já ter terminado, Algumas pessoas continuam a perseguir os ex-moradores da casa mais vigiada do país. Não param de chegar, contou ele sobre os ataques. Em post, publicado no Twitter nesse domingo, Arthur compartilhou a situação desagradável com seus seguidores. Abre aspas. Mesmo após ter sido eliminado, mesmo após o programa ter terminado, as ameaças de morte não param de chegar. Desanimado com tudo isso, quem gosta de mim... Não faça isso com nenhum outro participante ou qualquer pessoa, tamo junto", fecha aspas. escreveu ele na rede social. Além de Arthur, Vitube também desabafou sobre os ataques que vem sofrendo após deixar o confinamento. Não sou uma pessoa ruim", lamentou a youtuber, em vídeo publicado no seu Instagram. E você, o que acha dessas situações? Deixe seus comentários e até o próximo vídeo.